Da série Fraquezas do Homem, vamos falar a respeito da falta de coragem. Ela refere-se à incapacidade de uma pessoa de enfrentar seus medos e de agir de forma corajosa em situações desafiadoras. Observe que as pessoas, quando sentem medo, ou elas fogem, ou elas atacam agressivamente, principalmente quando se trata de pessoas. Pessoas que têm muito medo saem agredindo. Observe como tem alguns algumas... Alguns políticos, como eles atacam muito exageradamente, é porque, na verdade, eles têm medo. Pessoas que estão medrosas. Essa fraqueza é caracterizada pela falta de autoconfiança, pela tendência a evitar situações desconfortáveis e pela falta de iniciativa. Eu digo, assim, baseado na minha experiência, né, que o medo é a pior das emoções ela deveria ser um tipo um sinalizador, um alarme, ó, oh, tem perigo aqui, mas só. Mas as pessoas, quando tem medo, atacam, se tornam rebeldes, agressivas, se tornam maldosas, né? Quando se fala, olha, vai ter caristia, todo mundo sai correndo atrás do supercado para comprar e garantir o seu, né? As pessoas roubam porque têm medo de ficar... É, sem comida ou sem dinheiro, ou não tem capacidade de, de construir, falta-lhes autoconfiança. Onde existir o medo, não existe autoconfiança. Então a pessoa não vai progredir, não tem nem como tomar decisões, são pessoas que vão ficar presas dentro da sua própria do, próprio, do seu próprio medo. Né? Medo de doença, medo de sair, medo de viajar, medo de avião, medo de ônibus, medo de moto, medo de tudo. Que vida é essa? Vai travar tudo e atrapalha os outros, abaixa, abafa os outros, não deixa os outros crescerem. É bem complicado esse negócio do vento. Uma pessoa com essa fraqueza pode se sentir insegura e incapaz de lidar com situações difíceis e pode evitar enfrentar seus medos em vez de enfrentá-los diretamente. Eles fogem, né? Fogem ou atacam. Quem busca emprego seguro que é a estabilidade, que nunca vai existir, porque por mais estabilidade que ele tem, ele não vai se sentir seguro, porque o medo está dentro dele, está dentro dessa pessoa. E isso pode limitar a sua capacidade de crescer e se desenvolver, bem como de realizar seus objetivos. Dificilmente atinge seus objetivos, a não ser que o objetivo dele é estar com alguém que lhe dê segurança. O objetivo dele seja encontrar um porto seguro e ficar lá parado. É como um navio. O navio foi feito para andar no mar e não ficar ancorado, né? Mas as pessoas de padrão 6 ancoram o seu navio e ficam lá e morrem sem viajar, sem experimentar o mundo, né? Tem medo de perder, aí não vai perder, nunca vai perder, mas também nunca vai ganhar. Então se torna uma vida, é... como é que eu posso dizer? Vai ser uma vida sem vida, né? Não experimentou nem o sabor da vitória e nem o da derrota. Os dois são antagônicos, né? É necessário aprender também com as derrotas, ok? Bem, a superação dessa fraqueza exige um esforço consciente para enfrentar os medos e as inseguranças e para desenvolver a coragem interior. Nós trabalhamos muito, muito, muito aqui na nossa academia a questão do medo. Né? O medo, ele trava tudo, então... Tem maneiras de vencer? Tem, lógico que tem. Qualquer um, qualquer coisa. Você querer mudar, não vai mudar. Mas o medo trava tudo. O medo é que faz os países brigarem um com o outro. O medo faz as pessoas brigarem. Tem outros motivos também, mas o medo é um deles. Tá? Então, assim, para que você possa trabalhar essa, esse medo, é necessário uma autoobservação autoconhecimento. É um trabalho também espiritual se você acreditar em sua força, se você acreditar em forças superiores, vai lhe dar coragem para você enfrentar coisas novas. É necessário isso. Nós temos que pegar essa força também de fora. Não dou conta sozinho. Eu tenho que pegar essa energia que existe no mundo inteiro, essa energia que está aí, tem que também entrar em mim. Senão, eu não vou, sozinho eu não dou conta. Tá? Então... Aí, se você fizer esses trabalhos, né, o espiritual, o autoconhecimento, né, e conhecer pessoas que tenham técnicas para tirar o medo, você vai encontrar uma maneira de viver com mais plenitude, viver com coragem, fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer que aconteça, e não como, as, como você se submete ao que acontece, ao que os outros falam para acontecer. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês, saibam que nós temos aqui na academia um trabalho que lida com isso. Né? Nós temos aqui ferramentas para trabalhar com medo e outras emoções também negativas. Se você gostou, compartilha, me ajuda bastante. Né? É, passa essa informação para outras pessoas certo? e nos acompanhe na rede social. Beleza? Beijo! Tchau para vocês!